Rafaela, para de fazer barulho. Vai, 5, 6, 7, 8. Madame Foreign Lane. passada. O Caramal tá bombando, inclusive, né? Estamos nele, né? Já estamos nele. Nele. <risos> já <tão risos> nele. Já estamos nele, já. Nada, vamos um pouquinho. Ai, rainha de bateria que não samba? Não entendendo. Vocês vão ver então, ah! no final do vídeo. No final do, dia, do vídeo, a gente foi uma palhinha. Não. Não. Não. Não, não. Vamos direto ao que interessa. O que a gente vai fazer Vamos. hoje, Otávio? Bom, sabe aquele desespero do meio do carnaval? Quando tu pensa assim, tipo, eu não tenho nada de fantasia, não tenho nada, nenhum acessório. É claro. O que a gente faz? O que vocês fazem? Agora fodeu. Eu sei o que eu faço. Eu vou no barracão da desgraça. É Aqui tem de outubro, Eu vou no gente, barracão ó. da desgraça. Aqui tem de outubro. Ah. Fazer todo tipo de fantasia aqui nessa casa. Saio com meu look completo. Saí, tá mano. E hoje a gente vai fazer o chapéu, que ele vai usar amanhã, no bloco que eu sou rainha de bateria. Com passada de rainha de bateria, modelo abusada e foi. Marcação vertical, câmbio giratório, posto pra foto, close de braço, cruzamento. O que, que você vai fazer hoje, viada, com essas palhaçadas? Então, eu decidi que eu vou fazer um look pirro, hum, Tá? Então pra isso, o que eu precisava? De um chapéu, chapéu. incrível de Pierrot. A roupa ah. já tá pronta, né? A roupa tá é pronta, maravilhosa. O look tá bem completo, mas faltava mesmo o principal que marca o Pierrot, que é aquele chapéu incrível de cone. Aí eu trouxe alguns acessórios pra colocar nele. Tipo, essas estrelinhas que eu acho maravilhosas, assim, em cima. E se der certo, essa, essa gola que eu não vou colocar no pescoço que é muito calor, parabéns! <risos> Então tá, vamos começar, Dois. gente. Vamos lá? Primeiro, a gente já vai esse VA com glitches. Muito, ah, easy. Mu muito, muito vizinho. Muito. Ó, vai virando e em cima, ele tem que ficar bem apertadinho. Senhora, ele colocando cola em toda a extensão porque o é meio grosso, né? Também, você pode ir fazendo toda a ele volta. Pode de voltar, cola aqui, ele ó. pode voltar, ele pode dar uma voltada no meio da avenida, né, galera? Ninguém quer passar por isso. E como aqui a gente é Ana Maria Braga. Mas eu tava, eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do Sr. Francisco. Não, depois do quê? pra entender, <risos> quem não dá, né? Já tenho pronto. Olha yeah. pra eles. <risos> <Bata> pra eles. <risos> Já tem o um... pronto. Eu vou ali trabalhar já volto, ela vai tá ficar bom. aqui colando. Ajoelha! Ajoelha. Ah! Não aparece, meu Ajoelha. Ajoelha! Não aparece, Ajoelha! Ajoelha! Não aparece! Eu não sei, vai, agacha, agacha, agacha! Aparece! Um vai aparecer a pontinha! Vai, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa! Abasta, abaixa, abasta, abasta, eu não consigo Eu não tenho onde eu me afundar aqui no chão, caralho é. Bom, ó Como a gente já terminou aqui Não deu tempo de filmar porque a gente precisou correr A gente vai colocar um pouquinho Do que vai ser esse bloco amanhã Pega esse passinho aí Pega esse passinho, espacinho, pega as ursas Pega esse passinho Começou o carnaval! Eu estou aqui com a rainha da bateria do Rego Fritos, a minha colega de canal. Desgraça! desgraça. <risos> e nós juntas hoje estamos a oitava desgraça do carnaval! E uh! eu tô Já fazendo tá, o que toda drag faz <risos> tá se colando unha. <risos> Gente, os lookinhos ficaram incríveis! Ficaram, ficaram. Estamos belíssimos de novo na pista e quem vai ver tudo? Ganar. Aguardem! Aguardem! Ó oh, gente! Yeah. Chegamos na concentração do bloco! Presta atenção! Já vai começar! Tão linda. finalmente deu certo a nossa pele, olha só! Que Tem que virar, tem que virar a cabeça. vamos Não, não ter que aqui agora! E, gente, as chiquinhas do canal! Ai, eu vi as <risos> <eu me> <risos> <eu me> <risos> <risos> Vamos começar o fervo todo mundo! Olha o caos, olha o caos da bicha! <risos> gente, vamos começar o fervo! Deixa o Otávio se entender lá, mais tarde a gente filma. Beijo! <risos> É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. <risos> Espero que tenham gostado do nosso carnavalzinho no bloquinho dos Regustritos. Legal! Espero que vocês tenham gostado. Como todo vídeo. Não se esqueça. Se inscreve no canal. Se inscreve aí no caralho, esse canal desse <risos> canal. E a gente tá aqui todo domingo. E é, é. isso aí. E vem Gazúcia no carnaval. Elas okay. que lute! Elas que lute! Gente. Ah, não! Como assim? E como torta, assim? Torta. Volta, volta! Gente. Dá o like aí que o, o YouTube fica sabendo que você gostou <risos> da gente, aí ele te indica mais vídeo nosso. As redes pessoais, não, as sociais. Do né? canal. Cara. Facebook, Instagram. Canal Azul. Azul. Sá. Sá. E as pessoais, hein, Eu Otávio Maciel. Estaram? É isso, gente. Nos vemos no próximo domingo. Bom carnaval. Uhul. Down for